Olá todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui novamente para jogar My Café. Faz um tempinho que eu não entro aqui e olá, já tem uns negócios loucos que eu não vou nem ler. Eu nunca acerto esse negócio aqui, eu vou clicar aleatório e eu não acertei. Sério, é impossível eu achar esse presente, eu já rodei, já que isso, Natal já, mas. e? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Eu no nível 11, no último eu tava no nível 10, eu acho. Tá, ah, tem umas coisas aqui que estão bloqueadas pra mim. No caso, eu preciso estar tá na cidade, só que, como eu não jogo todos os dias, eu acho sacanagem eu entrar num clube, né? Assim por dizer. Vamos pegar mais um presente aqui. Gente, que isso? Que isso? Ai, ah, para é pra dar tchau pra ele. Tchau. Uma coisa que eu faço sempre é deixar tudo pronto pra quando alguém for fazer alguma coisa já ter... Gente, esse jogo... Deixa eu clicar em todos os negócios possíveis. Eu quero clicar em uma coisa só e ele faz eu pegar todos os itens possíveis desse negócio. Amiga. Amada. Será que encontramos a entonação do Amada? Ai, ah, agora eu tenho um pop socket, ó tá Ótimo de gravar assim, sério O que, que a gente tem que fazer? Abrir presente né? Ah não, pera, vamos ver o nosso estoque aqui de especiarias. Não vamos abrir presente nenhum Se bem que o que vem ali é pedra de rosa e anise E eu tenho bastante Eu tô rica, como vocês podem ver no... eu, eu fiquei um pouco viciada E acabou que eu fiquei rica É isso, eu gosto de fazer coisa com especiaria Então eu acabei ficando rica E assim, gente, o que acontece? Quando a gente vem nesse tio aqui, ah, qual é o efeito no ambiente do Nosso café nas gorjetas Então assim, eu tô com tipo quatro estilos diferentes no meu café e ele fala que não é bom Combinar mais de um estilo Então o que eu tenho que fazer? Deixar tudo um estilo só Mas gente, eu tenho uma dó de gastar meu dinheiro eu não, eu não consigo, pra mim eu tô com pouco dinheiro ainda Então a gente vai comprando aos poucos Eu não sei que estilo eu vou fazer Dessa vez eu vou deixar aberto pra vocês Eu vou vir aqui no... Cadê? Aqui ó Estilo simples? Estilo simples tá fora. Sai! Estilo simples tá fora de opção, tá? Porque não sou simples. Então aqui a gente tem estilo francês, estilo inglês, estilo chinês, que já tem metade. Americano retrô, Aurora Boreal e Loft. Eu queria fazer a Aurora Boreal, porém, gente, não tem muita coisa que... Essa bancada eu não consigo entender como é que ela funciona. Ela tem tipo um lado e outro e não tem o meio. Cadê o meio dessa bancada? Fica tão feio, gente, não faz sentido. Então eu não escolhi esse negócio aqui, mas vocês podem escolher se quiserem. Querem ver o meu Ferrari com a bancada que só tem direito esquerdo e não tem meio? vocês que mandam. Também gostei muito do Loft, eu achei ele muito fofinho assim, meio um estilo tipo, desligam o freezer à noite mas é legal. Então assim, escolham aí embaixo, só escolham, gente, só comenta aí, tal tá, O que tiver mais comentário ou o comentário que tiver mais curtida, enfim. Vocês sabem, a gente tem um jeito de decidir, mas escrevam aí qual estilo vocês acham que eu devo decorar o meu café e daí no próximo vídeo a gente decora ele inteiro desse estilo. Porque sabe que eu não gosto muito de fazer construção, mas tem gente que gosta de vídeo de construção, de decoração, então eu Vou fazer um vídeo especialmente pra isso Quando vocês decidirem o estilo do meu café Então vamos lá, o que a gente tem pra fazer aqui Tem um board que começará em 10 horas Umas coisas meio estranha aqui. Ai gente, eu fico clicando nas coisas nesse jogo Gente, a mulher tá parada aqui Ai ó, eu também tenho uma mudada nele Eu coloquei as bancadas pra lá, mas ficou horrível Porque as bancadas não viram pra cá Ai gente, não sei, esse modo isométrico aqui Tá me dando nos nervos, eu não consigo fazer nada O que eu gosto de fazer é sempre deixar tudo prontinho Assim, Olha, eu já tenho todas essas coisas de estilo chinês mas se vocês quiserem que eu mude, eu mudo Para de clicar nas coisas, eu quero pegar o dinheiro Ai gente, esse jogo é muito difícil Tem algumas histórias aqui Eu não leio muitas histórias Eu tava lendo só uma que envolvia um assassinato As personagens mudaram Eu fiquei confundindo essa menina aqui com quem? Essa aqui que nem mudou, né? Coitada A Elsa é excluída do rolê O marido dela morreu, ela tá traindo o marido Gente, esse jogo é uma vizinhança fofoqueira, sabe? Aqui é o point que a gente sabe todas as fofocas. Então, se vocês querem saber fofoca de pessoas que não existem, pra vocês, né, assim, encherem o limite de fofocas e não ficarem falando mal dos outros, joga esse jogo, meu! Joga esse jogo que você vai fofocar, assim, o dia inteiro. Então, a Mary Mudou o visual, ela ficou assim, né, roxo com vermelho, sei lá. Eu não gostei muito do look, mas a Margaret também mudou e eu achei que ela era outra pessoa. Mas tudo bem, né, tem umas pessoas aqui que não mudaram muito, então tanto faz. E assim, gente, tipo, o ex-marido dessa tá ficando com... O ex-marido dessa tá ficando com essa, eu acho? Sim, tá ficando com essa. Então é um rolo, galera, que olha... Ó, vamos ver que essa é a única tarefa que eu tenho ativa aqui. Mary concordou no o que ela descobriu no caso da vaca da árvore. Gente, de fato, eu não li as coisas desse jogo, me desculpem, tem gente que fala assim, se você não ler, você não vai conseguir jogar direito, vai perder tudo, é verdade, tá, é verdade, eu tô fazendo errado, eu vou jogar só gravando agora, porque daí eu leio na frente de vocês. Assim que você trouxer pra ela, um pouco de chá com galanga, leite caramelo. Galanga, a gente ganhou aqui, só que eu não tenho espaço aqui. Olha, tem bastante diamante, mas o espaço é... não. Vamos ver aqui, então, o que as pessoas querem e vamos fazer. As coisas são é muito pequenas nesse jogo. Meu Deus do céu, eu não consigo clicar nas coisas direito. E se ele aproximasse assim, seria divino, mas não. Ah, eu sempre faço isso. Eu cliquei duas vezes no negócio e mudei o pedido dele. Ai. Gente, eu acabei de descobrir que tem muita coisa aqui. eu não vou conseguir esgotar tudo isso agora O vídeo vai ficar extenso, então assim Eu vou esgotar isso ao longo da semana E daí quando ela estiver pronta Pra falar o um negócio dela Quando tiver a galanga, tudo certo ali Tudo esquematizado, eu gravo de novo E eu posto pra vocês Por favor, não esquece de comentar aqui embaixo qual estilo Você quer que eu decore meu café Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal E de deixar aqui seu comentário, por favor Tchau